O Bitcoin só não teve um fechamento mensal ontem por causa de um milagre. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu ontem nos últimos minutos do dia. O Bitcoin fechou quase na casa dos 20 mil dólares em questão de minutos. ali. E essa região vai virar uma resistência, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos puxar aqui os principais tempos gráficos. aí, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no diário, no 4 horas tem algo interessante, alguns cenários que eu quero mostrar para vocês aqui sobre o Bitcoin, o que, que eu estou de olho, o que eu vou fazer no final de semana, aí, dependendo da movimentação. E também vamos falar aqui sobre a SP500, SP o índice do dólar, a dominância e também os principais aqui indicadores para o Bitcoin. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal! Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, vídeo para fechar aqui a sexta-feira, né? para a gente poder iniciar o final de semana bem... Uh, por dentro o que a gente pode esperar para o Bitcoin que está aqui na casa dos 19.500 dólares. Então vamos dar uma olhada aqui nos principais tempos gráficos. Uh, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo, me ajuda muito aqui com o canal, com a comunidade. Tá? Tem um link aqui do Telegram também, da comunidade, para você participar no final de semana, ver o que, que a gente está falando ali. Também não se esqueça aqui da promoção aqui das corretoras, tá, pessoal? a PrimeXBT está dando aqui 7 mil dólares de bônus. Tá? Então, a melhor bônus aqui do mercado é na PrimeXBT, que é a corretora aqui que eu gosto bastante, também a By -by tá. a Bybit, está dando até 4 mil dólares. Mas aqui é um pouquinho mais complicado, tem que depositar valores mais altos, tá? E eu gosto muito da SBD, eu quero mostrar, inclusive, pra vocês aqui nos meus... Uh, nos vídeos, né? Como operar aqui, na verdade, como eu tô montando os meus meus três aqui na, na Prime SPT, tá? Então vou deixar para vocês o link aqui abaixo. Você pode operar aqui, inclusive, né, diversas criptomoedas, até Luna eles adicionaram agora aqui, tá? É, não sei quem tá operando Luna aí, mas se tiver, tá aqui Luna. Também tem, uh, você pode operar fora que você quer com a Prime SBT, muito bacana. Também tem, até inclusive, aqui, a uh, aqui, como uh, ouro, prata e também. Você pode operar inclusive a SP500 aqui, outros índices, usando sua margem em Bitcoin. tá Muito bacana mesmo, vale a pena dar uma olhada. Link aqui abaixo na descrição e comentário fixado. Então, galera, vamos olhar aqui o Bitcoin. É, fez esse fechamento mensal ontem que foi, cara, que confusão, foi uma briga ontem aí, né? Na verdade, a, o pessoal está falando sobre uma possível manipulação para o fechamento mensal do Bitcoin, mas eu acho que foi quase que um trade ali que eu estava muito de olho. Eu até postei no Telegram sobre, sobre uma divergência que está acontecendo e a gente tinha uns pools de liquidação que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho. Mas o fechamento aqui, então, mensal do Bitcoin agora ficou aqui na casa dos uh, 19.924 dólares aqui na Bitstamp, tá, galera? Então, essa região um fechamento vai ser uma resistência aí também para o Bitcoin, tá? Com certeza. Então a gente tem que conseguir romper essa região dos 19.900, i vamos ver aqui de novo. 924 né vamos botar 20 mil dólares para poder facilitar aqui tá então a gente romper essa região dos 20 mil dólares para cima aí agora para a gente poder formar um suporte na né, galera e ver a coisa andando tá então ontem foi um dia bem uh, complicado então essa esse foi o fechamento uh, mensal aqui do Bitcoin tá pessoal inclusive eu botei uma linha importante aqui nessa região Aqui ó, nos é, 13.900 a gente tem outro fechamento mensal aqui, ó, né? que eu acredito que vai ser uma região também bastante interessante de suporte. Eu estou com ordens nessa região aqui de compra, tá? porque a gente também tem aqueles, aquela, aquela região que é o ponto de liquidação da Celsius. Né? Então estou bastante de olho aqui para comprar Bitcoin nessa região aqui dos R$13.000. E 900 dólares, tá, galera? Independente aqui, né? Vou comprar Bitcoin e vou ter caixa mais abaixo para comprar. Essa que é, é, é a ideia aqui agora, tá? Fazer trades, acumular aqui o que a tiver de dólares. Com o Bitcoin corrigir, a gente vai comprar barato. Essa aqui é, é o que eu tô fazendo aqui agora, pessoal. Quem não assistiu o vídeo de ontem, eu postei, inclusive, o motivo de eu estar tranquilo com essa queda do Bitcoin e chegando com uma oportunidade porque eu acredito muito nos fundamentos do Bitcoin eu quero fazer mais vídeo sobre isso aí também no canal tá bom então se você não assistiu vou deixar o link aqui em cima deixa o like também para saber e as perguntas de vocês também para poder saber o que que vocês estão interessados em saber né é bom então o fechamento mensal foi esse né Uh, vamos ver como vai ser o fechamento semanal também aqui galera, tá? é bem importante a gente acompanhar esse fechamento semanal, uh, vamos ver se a gente consegue ficar acima dos 20 mil dólares, mas aqui a coisa não está muito bonita não, tá? E acredito que a gente vai ter pouco volume no final de semana, com um fechamento dos mercados tradicionais, vamos partir para o diário, o diário também não tem tanta coisa aqui para dizer para vocês, a não ser esse canal que é bom vocês acompanharem aqui agora, tá esses gráficos aqui dos tempos os tempos gráficos que eu tô analisando galera vou deixar inclusive aqui na Live tá do, do, do meu canal que tá rodando aqui agora mesmo tá eu deixo essa Live aqui rodando no canal tempo integral com os principais indicadores aqui que eu tô de olho para o Bitcoin e também tempos gráficos tá então vou deixar no canal que se vocês olharem a Live é tá rodando os indicadores aqui que ajuda a ver o que eu estou vendo também, tá? Todos, todos os gráficos que eu estiver vendo, prestando atenção para o Bitcoin, inclusive uh, tenden, linha de tendência, que tudo vai estar tá nessa live rodando, tá bom? E eu final de semana vou mexendo, vocês vão ver em tempo real aí, tá? É, vocês estão na minha mesa aqui de operações aqui olhando aqui que eu tô analisando aqui para o Bitcoin e para o mercado então o diário aqui tem esse canal tá fiquem de olho para mim seria interessante aqui galera ó ficar fica ficar bem interessante a gente e testar essa região aqui no mais para cima do canal tá eu acredito que o Bitcoin pode aí pelo menos a região dos 23 novamente testar tá eu acho que vai ser difícil a gente já sair caindo aqui ah, caindo assim então tô apostando uma, uma, uma possível subida aí do Bitcoin mas a gente tem que romper essa região aqui dos 21 20 né e, e depois 20, 20 mil dólares e essa região dos 21 aqui 200 que a gente tem bastante aqui uh, na né? resistência aqui ó. o VPVR mostrando bastante resistência tá então fiquem de olho uh, nessa nessa região para mim essa linha azul aqui que eu estou desenhando aqui ó vai ser bem interessante uh, a gente tem que acompanhar o rompimento dessa linha azul aqui no gráfico uh, diário né mas também em outros tempos gráficos também essa linha tá é bem importante tá bom eu desenhei aqui embaixo também só para mostrar para vocês essas linhas amarelas aqui elas são uh, regiões regiões de suporte no gráfico semanal uh, semanal do Bitcoin tá então uh, lá de 2018 então essa região aqui dos 18.900 como eu mostrei para vocês ontem é um suporte semanal aqui do Bitcoin lá de 2018 depois a gente tem só a região mil 16 e 16.200 tá galera então se a gente começar a perder essas regiões aqui agora né eu vou mostrar para vocês pontos importantes em tempos menores aqui tá uh, E que que eu vou fazer qual que vai ser minha estratégia aqui no curto prazo para o Bitcoin tá bom mas fiquem de olho nessas regiões de suporte semanal é, acho que vai ser interessante a gente enxergar aqui porque se a gente perder a região na minha opinião a região dos 17 mil dólares se a gente perder na minha opinião, a gente vai segurar só aqui na região dos 16 mil tá, galera? Nessa região que a gente vai segurar aí. Mas eu não tô acreditando aqui agora, no curto prazo, muito nisso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? 4 horas aqui, vou puxar quatro horas. A gente tem esse, esse triângulo aqui, ó, pro Bitcoin, tá? Então, isso que eu tô aqui agora olhando. Ah, só que assim, galera, ó, o que, que a gente tem aqui nessa estrutura aqui do Bitcoin? Vou mostrar pra vocês ah, algumas, algumas coisas que eu tô de olho, né? Depois eu vou comentar sobre esse, essa região aqui que a gente teve esse, esse trade ontem aí, né? É interessante, eu fiz um bom long aqui nessa nessa nessa região. Aliás, ele segurou exatamente na região que eu falei na, na última análise, a região dos 8.900. A gente não conseguiu fechar um candle significativo abaixo dessa região aí, tá? Então foi foi um excelente trade com uma divergência aqui bullish também, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o que a gente tem aqui agora? A gente tem o seguinte, ó, galera: tem alguns cenários. Ó. Aqui a gente tem primeiro um M formando, tá, para o Bitcoin, esse Mzinho aqui, ó, tá? que é importante vocês ficarem atentos, uh, que a gente rompeu, aqui, a gente teve esse rompimento dessa, dessa linha, de, dessa região aqui. Vamos desenhar esse M um pouquinho melhor, né uh, ficar um pouquinho mais fácil de vocês verem aqui. Então esse aqui é o M que eu estou olhando, ó, tá? a primeira estrutura aqui que tem que ficar de olho, é isso aqui. Ó, tá? A gente formou esse M aqui, certo? Rompemos para baixo. Né? Qual que é o alvo desse M aqui, pessoal? Seria isso aqui, ó, né? seria exatamente esse alvo aqui, que a gente não pegou o alvo total, tá? Então seria isso aqui, vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. A gente tem então esse alvo aqui, ó. Nesse rompimento, levaria o preço aqui de novo, retestar esse fundo aqui 17.900 17.900 e pouco aqui, tá? A gente ia testar essa região aqui que é. No fechamento do 4 horas, a gente tem uma, uma região que é, Seria um possível alvo para o Bitcoin, tá? É, só que para isso, a gente tem que perder essa, essa, essa região aqui, ó. Né? a gente tem que perder essas regiões de suporte, que é a região dos R$8.900. Então, para mim aqui, primeiro, um, uma das possibilidades que eu tenho para mim aqui no final de semana é se a gente perder essa linha de tendência aqui, ó, né, esse suporte, romper para baixo aqui, fizer se fizer esse rompimento, né? a gente está aqui agora, se a gente romper para baixo isso aqui, ó, né, e retestar isso aqui como, como, isso aqui virar uma resistência para a gente, a gente pode aqui facilmente testar de novo aqui os 17.900, tá? E eu ficaria de olho aqui pra isso, nesse, nesse caso aqui, eu ficaria de olho aqui nesses pools de liquidação da, do high block que a gente tem aqui, ó. Pool de liquidação, vou até mostrar pra vocês. Isso aqui tá rodando no canal, tá? Inclusive dá pra fazer trades incríveis aqui, ó. tá é, tem, gente, tem gente que fica perdido, pessoal. Eu faço, faço vários trades aqui usando esses pools de liquidação, tá? É, me ajuda muito aqui. Quando, a gente, quando não tem muito que o que... O que operar aqui, eu pelo menos opero esses pools de liquidação que me ajudam bastante. Uh, vamos botar aqui então os valores, os valores, ó. Lembrando que isso aqui vai estar tá na live do canal, está rodando. Então, se vocês clicarem na live aqui do canal, vão ter vários indicadores importantes. Eu vou deixar atualizando, atualizado para vocês. E tem um treinamento gratuito aqui no canal, tá? 100% gratuito. Está uh, no na, na, na meu site, vocês podem olhar esse treinamento aí também. Tá bom? Então, uh, voltando aqui, a gente tem esses pools de liquidação aqui do High Block que vai até aqui essa região, ó, 17.350, tá? A gente tem aqui um pool de liquidação na região dos 17.680 e depois outro 17. e tá? Então, se a gente vir aqui fazer esse essa cair aqui, no caso, né, conforme você para vocês, a gente vai pegar esses pools de liquidação aqui abaixo, na minha opinião, tá? Então a gente pode avaliar de entrar no short aqui, se a gente perder essas regiões, 18.900. Né? Perder de novo aqui, entrar no short até a região ali próxima 17.900, pelo menos, tá? E botando aqui, botar ordens de compras, né? Ordens de compras aqui nessa região aqui, ó, tá? Essa região aqui vai ser uma, uma região interessante, botar ordens de compra e botar um stop aí logo abaixo aqui. A gente pode olhar um stopzinho, de repente, aqui eu gosto de botar uns 2%, mais ou menos, ó. Então a gente pode botar aqui um stop aí abaixo dos 16.900 mais ou menos, tá? é 16.800, 900, você pode botar um, um, horas de compra aqui nessa região com stop aí logo abaixo, tá? que seria uma excelente região para a gente tentar é, se, se rolar esse short aqui, né? a gente fechar o short aqui e fazer compras nessa região, tá? é o que eu vou aqui avaliar para esse final de semana para fazer. Tá bom, e com essas compras aqui, o que que significa se a gente bater nessa região e voltar a subir? Eu vou mostrar para você exatamente que eu tô de olho aqui também. Agora tá, tô mapeando aqui o Bitcoin, tá? Basicamente, basic, basicamente, mapeando aqui o que é, os cenários que a gente pode ter. Então, a gente tem aqui ó, galera, olha só que interessante que, que a gente tem para o cenário aqui do Bitcoin. A gente também tem ó, uma possível formação aqui de fundo duplo. Ó, então se a gente vir testar aqui de novo essa região dos 19 mil, 17 a gente tem a formação de fundo duplo aqui para o Bitcoin. Então a gente poderia pegar esses pools de liquidez aqui se a gente romper para baixo aqui, né? E depois voltar a subir, tá? Né, e a gente acabar aqui buscando formar essa estrutura aqui para o mercado, para o Bitcoin, tá bom? E, e daí, no caso, obviamente, a gente tem que buscar romper essa, essa linha aqui do pescoço. Né, a gente tem uma linha aqui importante de. Uh, vai ter uma linha importante de resistência aqui agora, né? Inclusive. Então a gente, na minha opinião, a gente poderia aqui. Uh, voltar a testar pelo menos essa região aqui próxima aqui dos, dos 21 mil dólares tá essa gente romper aqui a gente vai buscar essa região dos 21.500 novamente isso aqui com certeza vai ser uma, uma existência grande então para mim isso estrutura a estrutura seria mais ou menos isso aqui ó tá que a gente poderia fazer um cenário que eu tô de olho ó. fundo duplo aqui ó, ou a gente segurar aqui nessa região segurar a beleza né se a gente manter esse, segurar aqui a gente mantém aqui a gente pode até inclusive avaliar de ficar comprado aqui com stop logo abaixo né agora a gente tem um suporte formado é e a gente tem então reteste dessa primeira região aqui, ó. Né? A gente pode ter uma pequena resistência, romper para baixo, para cima aqui, tá? E fazer isso aqui, ó. Essa estrutura mais ou menos. E caracterizar esse, esse aqui, esse topo duplo aqui, fundo duplo, desculpa, para o Bitcoin, tá? E a gente testar regiões mais acima, a região dos 23 ou até, porque não, aqui os 24, tá? É o que eu estou de olho aqui para o Bitcoin, tá bom? Então é isso. A gente tem esse M formado aqui que levaria, né, levaria o Bitcoin para essa essa região aí 17 mil e para baixo né a gente pode sim fazer um fundo aqui um pouquinho mais baixo para poder estopar ele que dá a galera e depois a gente fazer essa essa subida para mim faz mais sentido tá acho que o Bitcoin ele ele tem que dar uma uma respirada aqui não faz sentido nenhum todo mundo vai estar de olho para comprar aqui nessas regiões tá acho que já tá numa região de compra eu diria aqui eu tô falando só na análise gráfica mesmo aí tá então tá numa região de compra, uh, eu acho que os players aqui vão vão estar tá, estar tá de olho para comprar nessa região e, e vender aqui regiões mais acima, né? Inclusive a gente pode formar novamente aqui para o Bitcoin, só para mostrar para vocês a gente pode formar assim aqui um novo canalzinho aqui, ó, esse novo canal aqui, ó, que é uma bandeira também de baixa, tá? Então Uh, eu preciso deixando essas linhas aqui ó, escondidinhas, eu deixo escondido no meu gráfico para poder avaliar com calma se a gente vai formar um canal aqui ou não para o Bitcoin, tá bom? Então basicamente é isso, tá? Rompemos aqui, aqui a gente pode fazer, avaliar de ficar comprado. Eu fiz um trade muito bom ontem aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, porque a gente teve esse pump aí, né? E uh, até pode avaliar de ficar comprado com o stop aqui abaixo dos 8.900 tá? Acho que dá para avaliar. Se a gente perder essa região, a gente vai buscar os 17.900 na minha opinião, tá? Para baixo ainda e dá para shortar até ali e depois fazer compras para a gente fazer ou esse fundo duplo aqui compras obviamente com stop né sempre com stop com uh, os fundos uh, com, com... para buscar regiões mas acima que o bitcoin pode sim buscar na minha opinião tá é de novo eu estou de olho aqui reforçando para vocês eu estou de olho nessas regiões fibonacci tá é, aqui para o bitcoin vamos lá aqui desse topo aqui esse fundo regiões fibonacci aqui a região dos dos vinte e mil dólares pelo menos a gente testar aqui essa região de novo tá na minha opinião a ah, inclusive desse fundo duplo aqui qual que seria o alvo Se a gente pegar o um fundo duplo aqui e caracterizar esse fundo duplo pro Bitcoin aqui ó a gente poderia buscar é, esse alvo mais ou menos ó seria isso aqui só medir aqui certinho, ó, levaria, levaria o preço para casa dos 25 mil dólares se a gente formar um fundo duplo para o Bitcoin aqui, tá bom? É, seria, obviamente, um movimento bem grande, né? E eu acredito que não vai acontecer no final de semana, tá? Tão rápido assim, tá? Então, esses aqui são os cenários para o Bitcoin nos tempos gráficos aí, até 4 horas, tá? É, numa hora, ontem aconteceu esse trade interessante aqui, eu inclusive mostrei no canal de alertas do Telegram, tá? a gente tinha essa divergência, estava esperando aqui algum sinal. A gente tinha essa divergência aqui do, uh, do RSI, tá? Então, fundos mais baixos aqui, né? Com fundos mais altos aqui no RSI. Isso aqui eu mostrei ontem no Telegram, eu postei ontem para vocês aí no, no grupo Telegram, no Alertas, tá? Então, participe no Alertas, eu boto tudo que é importante do Bitcoin. Quando eu não tenho tempo pra fazer vídeo, pelo menos isso aqui eu, eu boto, tá? Tá bom, galera? E... Uh, a gente então aí teve esse trade ontem muito bom tá Eu realmente aqui fiz compras motivo disso aqui foi além de ter essa essa região aqui de essas divergências rolando aqui para o Bitcoin a gente também tinha aqui ó esses pools de liquidação galera isso aqui é incrível tá é realmente incrível como o Bitcoin vai lá buscar olha só isso aqui galera e o pessoal acha que isso aqui não funciona o Bitcoin forma esses pools de liquidação ele vai pegando aqui ó forma acima ele vai e busca acima o pool de liquidação e vai depois embaixo pegar de novo tá então é realmente incrível, tá? dá pra fazer bons trades aqui só com esse indicador quando a gente tá lateralizando. Eu vou deixar na live rodando aqui no canal, tá bom? Deixa aquele like de vocês na live aí também, comentários, é muito importante pra saber que tá ajudando vocês aí também. tá? Então realmente isso aqui é incrível, eu tenho treinamento aqui no meu canal sobre isso, tá? É, então dá uma olhadinha na live, tem o um link aí abaixo na descrição também, tá bom galera? Então eu acho que é, é basicamente isso que eu tenho para vocês aí para falar aqui hoje. Uh, só mais uma coisa que eu queria dizer para vocês aí pessoal, um presente aqui para finalizar esse vídeo aí. Uh, hoje, uh, ontem a gente lançou um cupom no Orca Sinais, então quem quiser aproveitar os sinais aqui do time Orca, tá? A gente tá eu, Daniel, Jonas nesse, montando esses sinais aí para vocês uh, de vários projetos. A gente teve aí mês de junho foi uh, 140% com mais 73% de assertividade nos sinais. Tá, então vou deixar o link aqui também do Orca Sinais e tá com cupom, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar mesmo porque a gente tá aqui, a gente tá tão confiante aqui com os sinais e tendo resultados tão bons que a gente tá dando cupom agora aqui de 80% de desconto, galera, é sem brincadeira, tá de graça isso aqui, tá? É, no grupo VIP, também o prêmio tá valendo também, tá? para um mês só cupom sardinha pessoal tá então vou deixar o link aqui do grupo telegram procura lá uh, como você no grupo telegram do Orca Sinais como você participar aqui tá experimenta cara isso aqui tá de graça tá honestamente não tem nenhum ninguém fazendo nenhuma promoção disso aqui tá é, e tenho certeza que vocês vão ficar lá um mês pegar os sinais ganhar dinheiro vão querer ficar com a gente aí durante os próximos meses então por isso que a gente tá tão confiante aqui no nosso trabalho que vocês vão gostar com certeza e vão uh, ficar com a gente aí por um grande tempo tá bom então pessoal, no mais é isso, desejo vocês aí bons trades. Só para fechar também aqui, que eu esqueci de falar aqui também, obviamente, não falei sobre a SP500 e o índice do dólar, galera. Vamos lá. A dominância, primeiro, né? Falar aqui sobre a dominância, que eu tava esquecendo já aqui, tá? Esta feira é complicado. A dominância, pessoal, temos que voltar acima da região dos 44, tá? Isso aqui é bem importante, senão o mercado vai ficar bearish. Eu já falei para vocês em outros vídeos sobre isso, tá bom? Fiquem aí de olho uh, em relação a isso aí. Uh, em relação a SP 500, galera, o que eu tô de olho aqui para SP 500, só que a gente está segurando, a gente teve, a gente testou aqui essa essa cunha aqui ó, nessa região, uma linha de suporte, né? E na minha opinião aqui faria sentido, tá? Que eu tô de olho aqui para SP 500. Agora a gente segurou inclusive nessa região de Fibonacci aqui também, ó, que eu tô de olho aqui, tá? Então região de 6,18 para mim seria bem interessante ver as pequenos testando essa região aqui, que a gente pode sim fazer um, um pivôzinho de alta aqui tá então mas a gente tem que conseguir romper essa região dos 3900 pontos seria muito bom uh, e obviamente essa região que vai ser uma região forte de resistência mas se a gente testar aqui pelo menos aí uh, em breve testar isso aqui vai ser interessante tá o que eu tô de olho é que tá me preocupando bastante aqui no, no na, na verdade de mercado é aqui a nossa danada da, do índice do dólar, o dólar está muito forte, vocês podem ver, o dólar está subindo muito, muito forte em relação ao, ao real e outras moedas, então a gente está formando aqui esse, esse, esse triângulo aqui ascendente para o índice do dólar tá, pessoal? então a gente testou aqui já praticamente uma, duas três vezes esse topo, essa região aqui de 105.6 tá? então para mim é que agora tem que cuidar se a gente romper essa região para cima aqui Tá, domingo a gente vai ver, provavelmente é hoje não acredito que isso não vai acontecer hoje aqui, tá? Mas domingo a gente pode acompanhar aqui. Se a gente romper essa região para cima do 105 aqui, .6, Caras, vai ficar complicado, tá bom? Fica bem complicado mesmo, porque o, o dólar ganhando força aí, vocês já viram, né? vai ficar difícil. Tá bom, galera? Eu acho que final de semana eu vou fazer também alguns vídeos aí sobre essa parte de fundamentos do Bitcoin. Eu acho que é importante vocês estarem cientes do né, que vocês estão investindo. Várias pessoas estão, estão aí... Eu sei porque lá em 2018 eu tinha muitas dúvidas do que eu estava fazendo com o Bitcoin. E eu quero que vocês não tenham, não tenham essas dúvidas. tá Quem está aqui acompanhando, acompanhando o canal, eu quero que vocês estejam muito bem informados. Eu vou falar para vocês no próximo vídeo por que, que eu não me interesso por altcoins. Por que, por que eu não estou segurando aí uh, nenhuma altcoin tá, para o longo prazo e eu quero deixar claro para vocês aí isso que vocês têm que entender tá essa parte e o Bitcoin não importa o preço aqui que que vai cair ou, ou enfim eu vou estar tá tentando acumular mas obviamente sempre tendo caixa né para poder estar tá tranquilo né? e tem certeza que o Bitcoin não vai desapontar nenhum de nós aí, tá, pessoal, é... enfim, vai ter mais vídeos sobre isso no final de semana, tá bom? Então, desejo para vocês aí excelentes trades, né, bons, uh... bom início de final de semana aí, a gente se vê muito em breve. Vou deixar aqui também o link de como você operar aqui na Prime SBT e também na Bybit, dois tutoriais que eu montei aqui pro canal, tá bom? Então a gente se vê aí na próxima, um abraço!